Ilumina te vagabundo Quem fará seu trabalho sujo Distemina metade do mundo Ilumina te vagabundo Muitos dizem você nada faz Pra mim Illuminati Você é ineficaz O seu poder É uma falácia Pra mim Illuminati Pura ineficácia Illuminati vagabundo quem fará seu trabalho sujo? Destermina metade do mundo. ilumina bata vagabundo. ilumina você tá de boa. Você não quer matar, só explorar muitas pessoas. Illumina você é inteligente, você não quer matar, só explorar toda essa gente. Ilumina vagabundo Quem para seu trabalho sujo Que a metade do mundo Iluminati, vagabundo Iluminati, você tem um outro plano Você não quer matar, quer muito, muito gato humano Iluminati, você tem um outro plano Você não quer matar, quer muito mais gato humano Ilumina de vagabundo Quem fará seu trabalho sujo Destermina metade do mundo Ilumina de vagabundo Ilumina de vagabundo quem fará seu trabalho sujo? sistema metade do mundo Ilumina de vagabundo